Se algum dia vai existir algum jogo do Mario que vá terminar. Quando você imagina que vai terminar mais. E yeah, aí, isso aqui é realmente mais um. Por que as moedas estão brancas? Por que de fato as moedas estão brancas? Uh, interessante erro de renderização? Yeah, isso, isso é esquisito. Isso é muito esquisito, mas tudo bem, eu não vou uh, questionar. Isso aqui é meio que. Meu, que dá uma estética interessante, pra falar a verdade. Eu gostaria que uh, essas moedas uh, fossem colocadas. Yeah, é yeah, nessa direção é que eu quero ir, porque como vocês podem perceber. Nós temos isto aqui e isto faz a gente seguir em frente. Ok, não era isso que eu queria. Quer saber? Uh, com licença, eu irei direto pro buraco porque eu preciso explorar mais. Bom, não preciso explorar mais, mas eu desejo. E as moedas continuam bugadas. Será que é somente essa fase? Ou eu teria que resetar o Citra para restaurar tudo? A resposta é que eu tenho a mais remota ideia. Pô, espera um instante. Power up existe por aqui, talvez em cima daqui. Não, eu estou vagamente decepcionado. Ok, qual é? É, é, é. Tá indo pra lá, tá indo pra lá. Isto era um minigame em Mario Party 2. A propósito, se você jogou aquele minigame, você tem extra experiência com tudo o que está acontecendo aqui. Enfim. O que eu estava tentando fazer era ir até aqui, porque aqui tem uma moeda. E eu sabia que ia ter uma moeda, eu só não sabia qual era a direção que a gente deveria tomar aqui. Mas agora eu sei qual é a direção que a gente deveria tomar aqui. Mas, por favor, isso aqui é um checkpoint que chegou bem rápido, sem dúvida alguma. E, ó, oh, sem, sem power up ali, estou decepcionado. Exceto que aqui, o fim da mãe... É isso que acontece quando você uh, fica incrivelmente preocupado com tudo o que está acontecendo. Ok, bom, lá se vai mais um... Peraí, o que? Oh! É isso que acontece quando você não presta atenção uh, perspectiva, etc. Alguma coisa é bem fantástico. Meu, isso aqui foi longe de ser me dá EXATAMENTE o que eu queria Quer saber? Isso aqui é uma recompensa boa Você se arrisca a morrer ali e é recompensado com power-up Que você não obteria em outra ocasião Parabéns, é exatamente isso o tipo de coisa que eu desejaria aqui ah, falando nisso, é, isso aqui é novamente mais uma situação de risco e recompensa Que eu não tinha percebido que era tão arriscada Porque eu não tinha visto o geyser de lava explodindo por ali E é, você precisa ignorar isso aqui E espero que ninguém se incomode com isso ah, Eu posso... Não! Respondi rápido o suficiente a aparição desses dois malas Aqui que estavam completamente Preparados pra me arruinar O dia, mas tudo bem, eu pego Um power up eu, eu, eu, o que? Oh não! Eu seriamente perdi pra isso? Eu estou Genuinamente chocado Com o que acabou de acontecer ali Qual é? Eu sei jogar melhor do que isso Eu acho que é simplesmente As moedas brancas que estão Me deixando com Essa preocupação aqui a propósito, eu simplesmente não foi nem um pouco. Mario? Mario, não faça isso, por favor. Ah, vagamente momento Mario Sunshine. A propósito, simplesmente tem que lidar com ah, plataformas que se movem, que vivem querendo te derrubar pela natureza dos ângulos aqui. É certo que a coisa funciona muito melhor aqui do que em Mario Sunshine, mas é. De... É um o mesmo tipo de obstáculo. Ok, eu sei que eu disse. Ah, as coisas funcionam melhor aqui do que em Mario Sunshine. Eu preciso deixar bem claro que aqui as coisas não funcionam somente melhor do que em Mario Sunshine. Elas funcionam extremamente melhor do que em Mario Sunshine. Tipo, de tal maneira que chega a ser absurdo. Enfim, que tal não morrer... De uma maneira extraordinariamente vergonhosa aqui. É, yeah, isso. Isso seria bastante ideal, sem dúvida alguma. Agora gente, se a gente simplesmente faz isso aqui subir e. Yeah, é, ok. Estar com o rabo de gatinho aqui é uma tremenda do ajuda. Uou, wow, aquilo foi estranhamente rápido. O que, que houve ali? Eu pensei que, tipo. Uh, fazer o Ground já aquela pausa no ar ia pausar a gente mais. Aquilo foi. Aquilo foi esquisito. Aquilo. É coisa para se analisar quadro a quadro Oh! Que? Era é, é, é só uma fase? Hã? Que decisão bizarra! Decisão muito, muito bizarra, sem dúvida alguma. Ok, ei, hey, lembra quando eu disse que tava faltando uma fase? Pois é, tava faltando uma fase. Uh, provavelmente nos comentários disseram que isso é um momento terrível para parar esse episódio. E ei, hey, agora eu descobri que era mesmo um momento terrível para parar aquele episódio, mas. É, paciência, a gente sobrevive. Ei, hey, nós estamos na montanha russa de New Super Mario Bros. Wii. Uh, muito menor aqui, mas tudo bem. A propósito, nós estamos sendo atacados. Ok, qual é a do, dos bugs? Qual é das moedas bugadas? Por que as moedas estão bugadas aqui? Por que isso está acontecendo? O que mudou? Não teve atualização. Opa, eu tô vendo aquela estrela. Não teve atualização da Nvidia. Eu não atualizei o Citra. Eu não sei. O que foi responsável por isso, mas isso é realmente bizarro. <risos> tipo, parece que as moedas não estão no espaço. É São somente uma cor individual, não texturizada. E a iluminação também não está tendo nenhum efeito ali. É extremamente bizarro. Assim como o meu gameplay aqui é eu... o... Realmente qualificaria as minhas decisões como bizarras, mas uh, elas são consequências de toda a bizarrice que está acontecendo aqui. É bem bizarra. Eu tô vendo algo brilhante ali, algo brilhante que potencialmente tem o formato de uma moeda. Ok, vai, vem aqui. Nada extremamente desafiador. E ok, o que, que eu vou precisar fazer para pegar essa moeda? Algo absurdo, eu não tinha visto. Aquilo aí, yeah, nós, nós estamos em uma situação ruim. Uh, tem um checkpoint, né? checkpoint seria ideal. Checkpoint seria ideal. Nós temos os Toads aqui. Ei, hey, hey, Toads! Ei! Hey, Ei! Hey, uma vida! Ok, legal. Tem, tem, tem um cogumelo? Não tem um cogumelo. Toads, quando vocês têm a chance de serem úteis poderiam tomar essa chance... Ok, tudo bem. Se eu for habilidoso, isso... Ok, isso tem muito pouco a ver com habilidade, isso aqui é extremamente fácil. Ei, ok. O jogo foi generoso com a gente, e é isso que importa no fim das contas. Ah, e mais uma vez, eu não me lembro de como funciona a situação inteira aqui desse chefe. Eu estou curioso. E, novamente, eu quero um checkpoint. Se isso aqui fosse simplesmente a mesma luta de sempre, uh, com um novo nível de complexidade, eu vou ficar meio decepcionado. Oh, e você tem que pegar uma bandeira mesmo assim aqui. Isso é potencialmente preocupante. Mas... A propósito, eu não mencionei nada até agora, mas, tipo, o chapéu do Mario aqui, apesar de ser, tipo, um gorrinho uh, de tanuki, etc, ele tem a borda de boné, o que é um detalhe interessante, sem dúvida alguma. Oh, yeah, não, isso aqui é, é simplesmente uma luta extremamente comum, extremamente... Uh, Ei, olá, eu estive jogando Ocarina of Time e eu cheguei no fim. E agora eu tenho que evitar que pedras caiam na minha cabeça. O que está acontecendo aqui? Ok, você vai me dar um Power Reserva? Tá bom então, jogo. Eu irei certamente utilizar isso com extrema alegria. E algo me diz que eu não vou precisar não. Tipo... Isso. Oh, meu Deus! Donkey Kong está jogando barris na gente! Você, tipo, teve umas aulas privadas com Donkey Kong. Eu. Não sei porque o Donkey Kong estaria dando aulas privadas, mas. Yeah, quer saber? Tá bom. O rei dos culpas decidiu que ele precisava de aprendizado e é isso que importa. Pera aí. Aqui é a parte onde eu. Ei, hey, yahoo! Exceto que. Sem. E yeah, é tudo... Uh, power-up, por favor, não desapareça na cutscene. Eu meio que preciso de você e etc. Yeah, obrigado por ter me dado um power-up reserva. Isso foi importante. Oh, o Bolsa caiu na lava e a música não parou. O que provavelmente significa que ele vai ficar gigante e fazer alguma coisa. Oh, não! Ele simplesmente saltou aqui. Ok, então. Uh, e agora ele está dando bolas de fogo. Extra colorizou. Oh, aquele salto foi incrível. Se tivesse sido feito de propósito, eu estaria... Que? Nenhuma parte do que acabou de acontecer foi justa. Ok, eu... Tenho que desacelerar, pra falar a verdade. Ir rápido foi exatamente o tipo de coisa que acabou comigo ali. Então, yeah, eu vou simplesmente ficar um pouquinho mais devagar aqui. E é melhor assim. Uou! Wow, momento Crash Bandicoot! Ah! Não estava preparado para o momento Crash Bandicoot. Sem dúvida alguma. E é yeah, isso explica. Não erre! O que teria acontecido se eu tivesse errado o botão? Será que eu erraria o botão de tal maneira? que eu seria imediatamente atropelado, seria hilário se isso tivesse acontecido, mas... Bowser, eu iria no médico depois de ter recebido uma pancada dessa na cabeça. Isso não deve ser bom para o sério, por sem dúvida alguma. Ah, mas... Tanto faz. Bowser, tipo, tava tomando banho de ácido ou coisa parecida no Mario Sunshine. Era de ácido simplesmente... Era... Ok, jogo, eu sei. Eu, eu tô tentando explorar um pouquinho a situação aqui, mas... Ei, pelo menos a Peach tá toda embrulhada e etc. Não sei porque o Bowser sentiu a necessidade de colocar uma fitinha ornamentada ali, mas... Uh, talvez ele tenha pensado que eu tinha deixado a Peach ali como presente pra ele, mas a fita também, ela não foi... Não deve ser um nó desfeito, ela simplesmente desapareceu ali. A propósito, tremendo efeito giroscópico ali dos dois uh, girando, é um belo um detalhe. Eu acho que as texturas aqui uh, dos tijolos também estavam meio esquisitas, mas tudo bem. A propósito, os Toads estão por aí flutuando, utilizando esse power, porque eles não estavam fazendo isso... Oh, peraí, o que? Dá pra... Dá pra gente controlar o Mario e apertar botões. Pelo que a gente não pode, tipo, sair destruindo letras, que tipo de créditos interativos são esses se você não pode destruir? Oh, será que eu posso tocar o Bowser? É, não. Ele somente está ali no completo fundo. Algo que seria mais óbvio, sem dúvida alguma. Ah, se isso aqui fosse 3D mais... É, você pode... Identificar qual Toad é quem, pela cor do paninho que eles estão vestindo ali. Ok, tipo, quando eles estão descendo aqui, parece que eles estão andando no ar e o efeito é realmente esquisito, sem dúvida alguma. Não é na coisa mais natural do mundo, sem dúvida alguma. Mas, enfim... Com o castelo da Peach bem uh, reduzido comparado à versão do Mario 64. Mas é 2011, eu acertei uh, quando foi lançado esse jogo no fim das contas. Mas, pois é, nós terminamos o jogo e agora nós temos uma foto e a gente vai ter a revelação que tem mais... Oh, sim, Luigi! Ele, ele está preso, de alguma maneira. Ah, eu costumo pensar que, tipo, oh, você terminava o jogo e você liberava o Luigi. Não, não é isso que acontece. Você tem que passar pelos mundos especiais e aí nós teremos Luigi. O que é certamente... Oh, o Cintra travou. Bom, eu não sei porque as coisas aconteceram do jeito que as. Por quê? O jogo não está carregando Eu pergunto Ok, eu vou tentar atualizar o Citra oh, O jogo simplesmente está se recusando A carregar o save Por... Por quê? Por que isso aconteceu de repente? O que está acontecendo? Bom, oh, eu ia começar O mundo extra agora Mas Ahn uh... O Citra disse não Bom, vou ter que dar um jeito nisso